E aí Clashers, beleza? É Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E com a atualização do Brawl Stars Muitas novidades Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo Em detalhes Então, bora lá, já estamos aqui dentro do nosso Brawl Stars mano E tá absurdo Tem muita coisa nova, muita mudança bacana pra vocês verem Bom, primeira coisa que vocês já estão vendo É que a interface mudou um pouco, isso mesmo Já estamos em um, um formato diferente aqui Bom, eu tô aqui com o meu, meu iPhone e também com o meu tablet Pra vocês verem como vai ser, como, como estão as mudanças Bom, primeira coisa que vocês vão ver aqui já É duas skins que a gente já vê aqui o Poco Pirata, tá lindo demais aqui. O Poco Pirata tá lindão. Olha que maravilhoso esse Poco Pirata. E também temos o Colt, o Colt Corsário. Isso mesmo, o Colt Corsário tá lindão aqui também. Olha isso. Os detalhes na bota, muito legal. A bandana, muito top, galera. Muito top mesmo. O, o Colt Pirata, muito legal. O Colt Pirata não, o Colt Corsário. Co o, Pouco Pirata, Coach Corsair, isso mesmo Bom, tá aqui pra vocês, vocês já estão vendo E estão vendo também as mudanças na tela E bom, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês As mudanças, do lado esquerdo a gente tinha quatro botões A gente tinha quatro botões aqui no jogo normal, né Tínhamos ali a mais uma, um botão social Não há mais o um botão social O botão social foi dividido aí em dois E virou aqui do lado direito, vocês estão vendo Clube e também Amigos, isso mesmo. Amigos, tá aqui, ó. Pra vocês verem aqui os amigos. Você tem essa, esse botão sozinho. O social tinha amigos e clã. ou Band. O Band. É, é. Clube no mesmo botão. Agora foi dividido. Tem amigos e agora sim. Tem a, o clube, né? O clube aí em português. Tá aqui o clube? Tô com as duas contas no mesmo clube, né? vocês estão vendo aí como tá. A ideia do clube, tem até o bate-papo do clube aqui também Então, dá pra você trocar aquela ideia por aqui também, beleza? Bom, amigos, tem aqui, clube tem aqui E também tem agora aqui o bate-papo aqui Isso mesmo, o bate-papo tem que ter aqui também Mas o bate-papo tem aí algumas opções pré-definidas de mensagem Você não vai escrever, você vai mandar mensagens ou emotes Por quê? Por quê? Você vai poder conversar com a galera que você puxar do aleatório também Calma, calma que depois eu vou, expl eu vou explicar agora, vou explicar agora É o seguinte, você vai estar tá vendo aqui um botão, esse botão aqui ó O botãozinho do do procurar, esse botãozinho do procurar aqui Vou até tá sair com a outra conta daqui Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, sair Pra vocês poderem entender ó Quando você clicar aqui, você vai buscar aí partida num modo com aleatório, com outras pessoas aleatoriamente Você vai clicar aqui e ele vai buscar pessoas que também estão procurando pelo mesmo é, modo que você E aí você vai poder, nesse momento, cair aqui no bate-papo e conversar com a galera pelo bate-papo Mas em um modo é, mais, é, na verdade, com pré-definições de... Eu vou até colocar aqui pra vocês verem De, de mensagens, então tá lá, ó, boa Olha, você manda ali, entendeu? É muito legal, nossa, você vai ter algumas informações ali também hein? Qual Brawler deve escolher E aí você vai conseguir aí trocar aquela pequena ideia Pra vocês poderem, ó, aqui você tem a, a, as conversas, entendeu? É muito legal também, você vai poder é, trocar uma ideia com os caras Pra ver se a comp melhora, entendeu? Essa é a ideia, dá pra mandar emotes também Muito legal, galera, muito legal mesmo, isso é muito bacana é o botãozinho aqui de procurar Aqui você procura pessoas aleatoriamente Do mesmo modo, mas pode conversar com eles E ajustar o seu Brawler De acordo com o que você acha bacana O outro Brawler que faltava mostrar pra vocês, era o Cal Capitão Isso mesmo, Cal Capitão, em pose de capitão ali Com aquele seu barco lindo, lindo, lindo Olha os detalhes do barco Que maravilhoso, cara Tá bonito demais o Cal Capitão Esse é o Cal Capitão e também eu vou mostrar pra vocês agora Como tá aí o novo modo de jogo Num modo amistoso Também utilizando o novo No novo barco O barco do Daryl, isso mesmo Vamos lá dar uma olhada agora aqui no Amistoso Vamos lá então, já chegamos aqui no Amigo Roubado E no Amigo Roubado você já vê que a gente tá dentro do barco Vamos ver como funciona aqui o presente hein? Vamos lá, vamos ficar de olho aí pra ver como funciona o presente O presente tá por ali, ó A gente já vai soltando a... Opa, opa Beleza, beleza. Temos que tentar ali. É, opa, opa. Pega, pega, pega, pega, pega. Boa, boa. Vamos matar ele aqui. E aí a gente já consegue tentar pegar o um presente. Opa, peraí, peraí, peraí. Ai, não vai dar pra matar, pegar o presente, não. Caraca, tem que pegar o presente, mas eles estão com o... nosso olha, agora jogou muito ali aquele, aquele nosso Frank, hein? Bom, a ideia é pegar o presente e trazer de volta, né? E trazer de volta. Vamos ver se a gente consegue. Bom, vou tentar acelerar aqui, vamos ver se a gente pega aqui agora Pegamos, pegamos, pegamos, pegamos Vamos ver se a gente consegue levar ela pro nosso lado ali, Aí vem a proteção, né, a proteção dos nossos humanos Vamos ver se a gente consegue, soltamos ali Maravilha, levamos, roubamos um presente da área deles Vamos ver se a gente consegue, não pode deixar roubar também, né Não pode deixar roubar, vamos pegar ali e bater aqui também de leve Nossa, tô apanhando ali do... Opa, opa, escondi, escondi Vamos lá, vamos lá, bateu, boa Beleza Aí, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ai, meu Deus, vazando, vazando Vazando, vazando Nossa, precisamos matar ele aqui, senão vai dar ruim Senão vai dar ruim, ai, mano, mata ele Isso, boa Boa, tá 1x0 em presente pra gente, hein Tá 1x0 em presente pra gente Precisamos de mais um pra fechar, pelo que eu Pelo que eu tô achando aqui A gente vai pegar agora, hein, vamos ver Ó, tem ali agora, boa Boa Vamos ver se a gente mata agora ele aqui Se matar agora a gente pega, hein? Pegamos, pegamos Deixa eu proteger, agora é minha vez de proteger Vamos lá Tem que proteger os manos Tem que proteger o, o Frankzão Pra ele poder passar de buenas Conseguimos roubar o outro presente também E com isso fechar o jogo Um modo muito divertido, galera Muito divertido mesmo A ideia é roubar dois presentes do adversário E fazer dois pontos E aí com isso você fecha o jogo Modo muito legal Bom, eu tava falando pra vocês sobre a... aonde eu entraria como um amistoso, né? E onde tá o um amistoso, Bruno? Onde é que é o um amistoso? Calma, agora a gente tem também um botãozinho aqui, ó, vou sair daqui E aí a gente tem esse botão, dois botões aqui em cima, né, é muito interessante O primeiro botão é pra você ver se tem alguém online, isso mesmo Pra você ver quem tá online, deixa eu entrar online aqui com a outra conta Entrar com a outra conta do desenvolvedor também pra vocês poderem ver ali que a gente vai ficar online. Ó lá, já apareceu um ali, ó. Tá aqui, ó. Bruno Clash online. É o outro Bruno Clash. Aí eu posso convidar por aqui também. Posso aceitar ou não, entendeu? É mais ou menos isso. Deixa eu sair aqui para poder mostrar para vocês aqui também. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu sair da equipe. Ah, o código da equipe fica ali em cima, vocês viram agora, né? Olha ali que da hora, deixa eu mostrar pra vocês, o código daqui fica ali mais fácil Então é mais tranquilo de poder achar Vou sair daqui, pra você buscar uma amistoso você vai clicar aqui nesse outro botão Que agora ganhou mais dois botões temos os mesmos botões de sempre, até a caixa de entrada e mais dois. O Amistoso e também o Supercell ID. Supercell ID saiu do Configurações e tá aqui agora nesse local também, mais visível. E aqui o Amistoso, para você poder puxar um Amistoso muito bacana. Bom, agora chegou a hora de falar também sobre o Mundial, isso mesmo. Todo mundo queria saber sobre o Mundial. Bom, teremos aqui dentro um, uma abinha ali, um botão. Para o Mundial E aí você já vê ali que tem um pique gema, né? 0 3 vitórias Vamos ver então nesse vídeo que a Supercell mandou para entender como é que tá Essa pegada louca, vamos lá é isso, esse aqui foi o vídeo que a Supercell Mandou pra gente, como vai funcionar Dentro desse botão, a gente vai ter estágios né? Estágio 1, 2, 3, 4 E 5, cada um Com um modo de jogo para poder alcançar aí a próxima, o próximo Estágio para o Brawl Stars Championship, isso mesmo Cada estágio vai, com, vai ser composto Por três jogos dentro dele Então temos Jim Grab, que é o primeiro E vamos finalizar ali com O encurralado, cada um deles Vai ter três. então você vai poder jogar e vai ter que vencer sem perder três vezes Você pode perder no máximo duas vezes Olha lá, vamos ver de novo Gym Grab tem três jogos lá dentro do Gym Grab Vai começar aí com a Caverna de Cristal Crystal Cavern E também você não pode perder três vezes Tem que perder no máximo duas E completar 15 vitórias todos os estágios nesse período Então é essa a ideia aí desse formato do Championship Challenge É mais ou menos o que rola no Clash Royale, quem tá acostumado aí já tá ligado Vai clicar no botão, vai pra aquela tela que eu mostrei agora há pouco Aí a gente vê todas as telas E aí você vai pra aquela outra tela que eu mostrei agora há pouco Que é essa daqui, galera E você vai ter todas as informações do... De como chegar, como ganhar esse desafio do Campeonato Mundial Então, resumindo Cinco modos de jogo Cada modo de jogo você vai ter três partidas Então temos três de Grab Três Roubo 3, entendeu? Três de cada, três é está é, da uh encurralado. Então, você três combates, se não me engano também. Então, você vai ter aí cinco modos de jogo, vai jogar três em cada, completando 15, você passa para a próxima fase do mundial. Só que você não pode perder três vezes. Tem que perder no máximo duas nesses 15. Então, em 15 vitórias, você pode perder só duas. Você perder a terceira, tá fora. É isso. Mundial de Brawl Stars chegando. Bom, galera, é uma informação muito importante que vocês também devem querer saber. Bom, o preço das skins, das novas skins. Bom, o Cal Capitão vai estar tá com um preço de 150 gemas. Colt Corsário 150 gemas. E o Poco Pirata, 80 gemas. Isso mesmo. Já a Joaninha, a Bijoaninha, ela vai estar tá 30 gemas. E a Max Turbinada vai estar tá 30 gemas também. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido demais essas novidades. E se você curtiu, não esquece de chegar junto, deixar seu like e se inscrever no canal Tem muita novidade, não acabou Eu ainda vou jogar com a Bi, vou jogar com o Max também, com a Max E vai ser absurdo Mas pra você não perder nada disso, você tem que se inscrever agora aqui no canal Não perca tempo, se inscreve aqui porque a qualquer momento eu posso voltar com novidades E com atualização pra vocês Tamo junto galera, é nóis, um abraço, falou. Fui!